Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Plight Together. Fazia um tempão que a gente não trazia mais Plight aqui no canal. Mas hoje eu estou de volta trazendo mais Plight E pessoal, eu vou mostrar para vocês. Eu decorei mais um pouco a minha casa. Olha só. Vou esperar aqui carregar, né, gente? Que tá na leite, não aqui para carregar, mas carrega. Ó, vamos rece receber aqui, né? Olha só, gente. Eu, como sempre, pequenininha, né? <risos> e olha só quanto dinheiro eu tenho ali. Eu fui acumulando muito dinheiro, galera. Muito dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro. <risos> olha só, gente. Eu tenho e 46 de dinheirinho. E eu decorei bastante a casinha. Quer dizer... Muito decorada, mas nem né, até que tá é bem bonitinha, né? Até mas antes vamos lá na escola porque eu ainda sou criança e eu preciso estudar. Olha, lá, gente, já tem um monte de pessoa ainda lá pra escola que não pode ficar sem estudar, né, gente? Nossa, ah, tá, que isso, ataque susto! Vamos entrar aqui na escola. Tomara que eu tenha entrado no horário certo, né, gente? Vamos lá. Que se não... Ai, gente, entrei muito atrasada. Já, tô, já tá no recreio. Eu acho que já tá no primeiro recreio aqui da escola, gente. Cheguei muito atrasada. Nossa, gente. Tá um no recreio. Tudo bem. Vamos ficar perambulando aqui pra todo o é lado, né, gente? Olha, vamos ver o que eu ganhei. Ganhei. Ganhei essa serrinha aí. Nas missões. Ganhei coroinha. Tô aumentando aqui nas salas olha só gente que é se eu não me engano aqui é a diretoria né olha só tem um computador super bonitão igual eu tenho lá em casa eu na minha casinha do Playtime. ai aqui já tá na hora é período conectar as figurinhas gente onde que tá isso ai ai ui ui gente vão aqui tá do outro lado ela vai começar em 5, 4, 3, 2, 1, 0. Não, gente. Tô matando a aula. Não posso matar a aula. Cadê? Quer dizer, eu não tô matando a aula, né, gente? Eu tô procurando aqui. Ah, gente, eu dei a volta inteira. Gente, eu dei a volta inteira e a fela tava aqui. Não. Nossa, gente. Só tem tenho... eu e mais uma pessoa aqui. O resto tá tudo matando a aula. Tudo bem. Ui. Aê. Agora é esse aqui, esse aqui, esse aqui Agora é esse aqui, esse aqui, esse aqui Olha só, gente, tô rápida, hein? Vamos lá, ainda tem bastante tempo Pra ir fazendo isso aqui Uou! Se der tempo, né, gente? <risos> Galera Errou aí, agora deu. Agora deu esse com esse. Ai. Não, não, pera. Esse aqui, e esse aqui, esse aqui. E pera, aí assim. A gente, oi, 13. Pera, vamos fazer mais esse daqui, ó. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2 1. E tchau. Ali, pessoal. Confirma Nossa, eu tirei B Fui muito bem, gente As pessoas tiraram tudo F Porque tava matando aula. Ih. Então, Bora lá, galera Horário Horário do almoço Hora do almoço, gente Onde tá o almoço? Ali, ó da Cantina, agora eu vim do, Agora eu vim do lado certo Bora lá, almoçar. Será que eu já tenho almoço guardado aqui, gente? Vamos ver. Não, não tenho almoço aqui. Que pena. Ui. Opa, gente. Tá clicando no meu celular aqui toda hora. Gostaria... Sim. Olha só, lanches saudáveis. E os lanches que não é muito saudável. É, que que é sanduíche, cachorro quente Sanduíche E hambúrguer, gente o Hambúrguer é muito bom, então vale a pena comprar Hum, yam yam Uai, gente, cadê meu hambúrguer Aie. Parece que não gostou Minhas moedinhas, né, gente Hum, yam yam Comer tudo, gente. Aí. Agora que eu já comi, acho que eu posso ir na festa de jogos. Vamos lá, gente. Ah, é, não dá. Não dá pra ir aqui? Pera. Não pode entrar na festa de jogos na escola. Ah, tá, gente. Não pode. Ah, tá. Período culinário. E onde tem culinária? Aqui. Culinária, culinária. Pra lá. Vamos pra lá. Acho que é pra ai gente. Sete, seis, cinco, vai logo. Não anda mais rápido, não. Tá ali, ó. Ai, gente, vou chegar atrasada de novo. Ai, ai. Aê. não, não, não. Preciso de um lugar. Aê. Tá. Três. Aqui Muito bem um, dois. Bem rápido, gente Agora Bem Um, dois, um, dois, três Agora um, esse, esse Um, dois, um. Nossa, gente, tá fazendo bem rápido, né? Dois Opa, gente, nossa, errei aqui só porque eu falei que eu tava fazendo bem rápido Eu tenho que errar Ai. Ai. Tem que ficar igualzinho, gente Um, dois, um, dois, três, um, dois Tá, quero uma azeitona Não sei o que, que é isso, mas tudo bem Um, dois Agora sanduíche, que delícia! Tomate, duas alfas Ah, nossa, eu vi logo que eu tava fazendo sanduíche. Nem sei, sei. Nossa, praticamente quase todo mundo tirou. Ai, tirou. Uns ganhou demais, né? demais mais também. Fiz bem rapidinho então. Nossa, gente, toda hora eu tô clicando no celular. Ok, recreio. Estamos no segundo recreio, gente. Segundo recreio. E como eu tenho bastante moedinhas, eu acho que eu posso é, comprar roupa, né, gente? Aqui eu não tenho, sabe? Muita roupa. Olha, tem uma mochila de Coca-Cola. Legal. Eu tô com um sapatinho tenho essa roupa, tenho essa roupa. Eu gosto da roupa de H, gosto desse sapatinho, mas eu vou ficar com esse aqui. E com a mochila de Coca-Cola. Ei! Do jogo da memória, eu acho que é de matemática. Não! É aonde? Ali, ali, ali. Nossa, gente, eu me atrasei. Eu me atrasei, eu me atrasei. uno, dos, tres, Gente, agora complicou. Ai, ah, gente. Vamos, eu tenho que tirar a ah, tirei de novo. Tudo bem, né, gente? Recreio, segundo recreio, terceiro, né? Na verdade, então agora eu acho que eu já posso ir embora, porque eu vou mostrar pra vocês a minha casinha que já tá decorada. Quer dizer, é tá quase decorada, né? Ainda falta algumas coisas pra decorar. Então bora lá Pra minha casita Minha casa Vamos lá, gente Aqui, olha só, pessoal A minha casa, olha só que bonita Bora lá Olha só, gente, aqui tem um pula-pula, bem divertido. Aqui é a sala que tem, que temos o meu peixinho com uma televisão bem bonita. Tem esse puff-puff, tem o tapete que é de, tapete de nuvem. É, tem esse de coração, esse sofá que cabe duas pessoas e essa linda poltrona. Aqui tem um vaso de flor. Aqui na minha cozinha não tem muita coisa, né? tem a pia, olha só, que bonitinho, né, pia. Aqui tem o um armário, olha só. Temos o fogão aqui, eu preparo as minhas refeições. Temos outro armário e, enfim, a minha geladeira, pessoal. E aqui é a mesa, né, para eu preparar as minhas coisas. E aqui é o banheiro, vamos lá. Entrando no banheiro, temos o lavatório. Temos a privada E a nossa banheira Olha só, gente Eu subo aqui em cima E lavo o meu rosto E subindo Olha só, gente Aqui tem como entrar, muito legal E subindo aqui em cima Tem o meu quarto E do Dani também Aqui tem onde eu mexo no computador Aqui tem o meu guarda-roupa. Aqui tem... Olha só. É, pra eu me sentar aqui e me maquiar. Me olhando do espelho. E aqui tem... A, a cama do Dani. Que é essa daqui. E a minha cama, gente. E um abajur. Olha só, que legal. Eu vou pular daqui em cima mesmo. Olha só. E... e e aqui fora, e saindo pra fora da nossa casa, é isso mesmo, galera. A gente sai pra fora da nossa casa e temos esse lindo terreiro aqui, galera. E, gente, eu vou ensinar vocês a fazer esse bug. É muito da hora, tem como pra vocês irem pro seu jardim. Gente, é muito legal. Seu próprio jardim. E pra voltar, eu volto aqui mesmo, Pronto, voltou pra dentro. Ó, é só vocês ir no modo edição, ali em cima. Aí vocês pegam a cadeira qualquer. Aí é só vocês colocarem assim na... Na... Assim na parede mesmo, gente. E aí é só vocês sentarem aqui. E virar. Isso aí, gente. Olha só. E também tem como pôr... Coisa aqui fora, galera. Olha só que legal. Com móveis aqui fora. Tipo, eu posso pegar qualquer coisa. Vamos aproveitar. Opa, gente. Aproveitar, né? Que eu tenho bastante dinheirinho. Posso pegar, por exemplo, uma mesa, né? peguei essa mesa. Quanto que é? Nossa, 3 mil. Não, não, não. 3 mil também é exagera, né, gente? Olha, os aquários, vamos pegar piscina, será que aqui tem piscina, gente? Não sei, acho que não tem piscina aqui, tudo bem, então vamos pegar alguma coisa de churrasco, pra gente fazer um churrasquinho aqui, vamos ver, será que tem alguma coisa de churrasco? Eu acho que não, mas vamos pegar então a mesa mesmo. Hum, qualquer mesa, pegar uma mesa que não é tão cara, né, gente? Tipo essa daqui, <risos> gente. E pode pôr aqui, gente. Okay, deixa eu pegar alguma coisa bem baratinha, né, gente? quero gastar muito, não. Falar nada não, mas eu não, quero, não tô querendo gastar muito, sabe, gente? Vamos pegar isso daqui mesmo que eu tava precisando pra pôr. Olha só, tem como colocar aqui, gente. Ó, aí sai daqui, compra. Compre. Compramos. E temos a estante aqui fora, gente. Dá pra gente colocar qualquer coisa aqui fora também. E fica lá fora. Dá pra... Vamos ver se dá pra ver pela janela. Dá, dá pra ver pela janela. Aí a gente sai. Eu vou entrar aqui no modo edição de volta. Vamos entrar dentro é, da nossa casa. Aí. Não, não, não. Foi lá pra longe. Volta aqui. Aí. E passei. Como tava precisando, né? De uma estante.